Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, aqui no vídeo de hoje, vim trazer a solução definitiva para quem não consegue conectar na conta da Steam com o Idol Master Extended. Então vamos lá pro vídeo. Recentemente eu fiz esse vídeo aqui, Idol Master não conecta na conta da Steam, resolvo agora mesmo, tutorial 2023. É, pra muita gente não tá dando certo, é, pra mim deu certo, normalmente, não sei porque pra todo mundo não dá certo, mas é isso aí. É, um inscrito aqui veio e comentou, Gustavo Gamer BBR 9055 Aliás, um salve para você, porque me ajudou muito aí e ajudou muita comunidade. É nóis. É, cara, deu o mesmo erro de antes, mas eu dei um jeito de resolver. É só instalar a versão anterior, que é 1.8.0. É, vai aparecer que deu erro, mas vai logar na conta da Steam do mesmo jeito. É um salve para você novamente, né? Porque você salvou a comunidade aí né? Então, é isso aí. Bem, o site aqui, o GitHub, né? O GitHub do Windows Master Extended. Tá aí na descrição. É só vir aqui e vai aparecer aqui, ó. 1.0, né? 1.9.0. Você desce um pouquinho e baixa 1.8.0. É, e clica aqui, ó. Download Zip Archive. Vai fazer o download aqui. Agora você, que depois que baixou aí, né? Você clica em Extrair aqui. Certo, depois que você extraiu, vai, você já pode excluir isso daqui. Tá aqui a pastinha, bonitinha. Abre ela. Clica no Windows Master Extend. Abre ele. Vai abrir aí o Windows Master. Clica em Iniciar a Sessão. E vai só logar o que o Steam Session ID e o Steam Login Secure. Só esses dois. Esse daqui não precisa mais não. Então é isso aí. Vai lá no perfil da Steam. Clica no cadeadinho Cookies abrir a daqui cookies desce um pouquinho e tá aqui o sessão ID e o Steam login Security Lembrando que você não pode fornecer isso daqui para ninguém você vai copiar todo o conteúdo do sessão ID e o Steam login security então clica aí no sessão ID copia tudo que tem no conteúdo. Abre lá o Indomaster e cola tudo. Vai lá no Steam Login Security, copia, seleciona tudo, copia. E vai lá no Indomaster e cola tudo e clica em atualizar. Vai ficar procurando se tem algum jogo, eu não tenho, então é isso aí. Bem, como vocês podem ver, funcionou aí direitinho, abriu a conta direitinho. Como vocês podem ver aí, abriu direitinho, funcionou direitinho. Eu não tenho nenhum jogo pra pegar cartinha, né? Então eu vou clicar em finalizar a sessão Agora eu vou fechar o aplicativo, porque já tá funcionando Eu sei que funciona Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí Como vocês podem ver, funcionou direitinho no meu é, Testem aí pra ver se funciona realmente eu Acho que vai funcionar E se funcionar, volte aqui nos comentários e comente aí Se não funcionar, também comente Isso daí me ajuda muito Porque eu vou procurar mais soluções e é isso aí, se caso não der certo, tem uma... eu tenho um vídeo aí ensinando como é que faz para farmar pelo celular. E provavelmente vou trazer outro vídeo aí como farmar também no computador, sem usar o Widow Master Extended. Se inscreva-se no canal e deixa o like aí só para ajudar, né? Então é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!